meu Deus, vamos lá, é... mano, é sério, aquele combiladão de prévias que eu tinha feito antes, eu sinceramente, eu não, eu não aguento mais fazer aquelas letras, porque, mano, aqueles arquivos já estão lá no meu, eles estão no celular, eles estão no meu Kine, eles estão há muito tempo, eles estão há muito tempo. Faz muito tempo que eu tenho esses arquivos e faz muito tempo que eu tô tentando fazer alguma coisa com eles, mas eu realmente não consigo. Pelo simples fato de, sei lá, eu não tenho mais Bruh. do hype pra fazer essa merda então... Eu não consigo, pelo amor de Deus, que raiva. Simplesmente não dá. Eu não tenho mais ideia do que fazer com essas Bruh. vidas. Eu não tenho a mínima ideia mais do que botar de letra. Eu, eu não sei... Eu não sei ler. Que raiva, mano. Não dá. Não dá. Eu, eu, eu... Ai, eu odeio o fato de eu falar que vou fazer uma coisa e depois não fazer. Eu acho isso muita cara de pau de pessoa que faz isso. Eu acho muito errado da minha parte fazer isso. Mas eu vou desistir daquela... Bruh. Aqueles projetos. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais aquelas. Sinceramente, eu não tenho mais ideia do que botar. Pelo amor de Deus. Eu vou trabalhar outros projetos. Já tô trabalhando num especial de 100 inscritos. Mesmo ainda estando com, sei lá, quase 90... 94 na data desse vídeo. E... Mano. Foda-se. Pelo amor de Deus. Não aguento mais. Eu só vou tentar e... É isso mesmo, <risos> esse vídeo ficou um pouco do mesmo dramático, falando, ai meu Deus, o cara vai desistir do canal de lyrics, que ele nem fez lyrics direito, mas tá né pô, vai ser basicamente isso, eu vou desistir daqueles projetos que eu tinha marcado naquele compiladão, eu talvez faça alguma, uma, no mínimo, mas eu não vou fazer todas aquelas não, pelo amor de Deus, não dá mais, não dá mais. Mas tá, né? É, só foi pra avisar mesmo e só foi meu chato, pois... Mas, obrigado. Obrigado por tudo. Obrigado pelos quase 100 inscritos.